no contraponto da incerteza, nesse nublado tempo de esperança sugada, onde nossa certeza não passa apenas e só da inquestionável e absoluta dó de incerteza, até mesmo a liberdade outrora conquistada. Isso mesmo, agora nada pode ser inequívoca, exceto nossa bendita vontade de odiar, amar, além da nossa capacidade atroz de cuscovelhar, de invadir, de cobiçar e de subtrair pão de outra boca. Obcecados vivem e hão de morrer por coisas fúteis, e o remorso, e o peso, e o nojo que gruda, impregna e vai até às profundezas da alma dos corruptos todos inúteis, todos inúteis, da vizinhança aos confins da minha terra, todos eles, de vermes, não passam e nem se comparam. Que mais falta dizer no contraponto desse tempo incerto? O silêncio, espesso, chovia-lhe a transparência no olhar, miudinha, e oblíquas gotas a brilhar, mas com o espesso silêncio na alma que transbordava fora. A sua viva alma ergueu-se sobre si, dirigiu-se à janela, puxou à esquerda a cortina de flanela. O jardim ostentava os tons primaveris. Ficou a apreciar o desenhar do arco-íris. O seu havia acabado regar a terra. Raios de luz coavam de cima da serra, na vidraça solene espetáculo natural. Conjurar dos raios de luz e das leves brisas, desabrochadas e hidratadas eram as pétalas. Todas as rosas lindas tornaram-se ainda mais belas. Karma globalizado.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 De garras desafiadas assim saímos, para que certeiro e fulminante seja o golpe, à presa do dia. Pois o outro, é isso mesmo, outro, de nada interessa, nada, e para ninguém importa. Importa sim quem dará sangue ao vazio e ao karma globalizado. É formato da modernidade, a todo e a qualquer preço, fazem-nos crer que o perigo está para lá das nossas sombras. O desafio é desgrudar de nós mesmo, de nós, do que cremos e acreditamos. Da nossa verdadeira sombra e da alma, entregarmos a escravatura moderna, com purificação, devoção e abnegação. Ditam-nos tudo e até algo mais, até quando podemos respirar ou mesmo parar de respirar. O desígnio é tudo entregar antes deste mundo pirar. Esse gordo olhar, pensando no farto luzir do gordo olhar das famintas crianças da minha fustigada África, é a principal razão desse rio corrente aceleradamente para o mar e o oceano. Mas o que ainda não sabem é que, na verdade, esse rio é apenas o braço inundado pelo pranto que brota da fenda aberta do meu ser. Esse meu modo de estar, ser e ver. Ver tudo por fora e intimamente por dentro. Esse meu modo de sentir, sentir na carne, na alma e no espírito meu, e nos outros corpos que habito, cerne de que vivo, revivo e sinto. Sinto a culpa que não é minha nem vossa, Nossa Senhora. Não sintam pena de mim, não. Na verdade, o único culpado é tão somente esse meu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 Lá na terra firme, para que a tua gota quente, caia, molha e vai deslizando, penetrando os porros do meu ser. Já sabes que vivo para te amar, e se um dia te ver como morrer, que seja só e só de amor por ti. E em ti ressuscitar-me-ei logo na terceira noite. Não te deixo sequer sentir a saudade, pois és meu mar. De amor Sei-te de cora Abra os braços E fecha os olhos Cai em pedaços Nos meus braços Prometo refazer-te como o verso E as trafas dos meus sonetos Jamais voltas A caminhar muda Pelas ruas e as ruelas Desnuda Pelos becos e as avenidas abaixo Atira-te sem medo para o meu eixo, todos os teus desejos e anseios, da esquerda para a direita sei, como uma marca de nascença, gravado em veludo celestial real, prensado e elevado ao pedestal do meu pobre e dourado coração. Pedaço teu, sou a partícula ínfima, a célula, a molécula tua, de ti,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 Unidos por esta língua, caboca da musa moda nas ondas das águas turvas do Atlântico ao Índico, onde nos deixamos inebriar na flutuante concha portuguesa, de mar em mar, de porto em porto, salpicarmos as fragrâncias e mundividências culturais desta bela.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 Contrastando com o verdejar Dos mangás do rio Cacheu Do ritmo Dos tambores, balafons Tinas, corás e Nas noites de luar Da beleza Da mulher guiniense, Do serpentear Do estuário do saltim Da brandura do rio Jeba Das águas límpidas Das praias de Varela, Pulama E Bubaque Falar-vos-ei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 da importância de setembro para o meu povo. falar vos aí com doçura da terra que me viu nascer. Também da hospitalidade do meu povo. Disso, sim, que eu entendo, compreendo, valorizo e orgulho-me de ser um filho da Guiné-Bissau. Por isso faço uma promessa à minha pátria amada. Levamos-te connosco e anunciamos o amor que por ti sentimos. Nós somos os soldados da paz. Bendizemos o teu nome. Guiné-Bissau, vais acontecer. Nenhum conforto do mundo desvanecerá a nossa missão. Havemos de regressar e com vigor e ternura beijaremos o teu solo. Solo que albergou o nosso umbigo. Guiné-Bissau, vais acontecer. Por ti suplicaremos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 Basta de fazer coisas úteis para os inúteis que fazem e acontecem aquilo e aquilo outro ali e ou colá, sem dor nem piedade. Guiné-Bissau, vais acontecer. Deixa-nos apreciar o teu encanto, as tuas maravilhas. Deixa-nos mostrar ao mundo o tamanho do teu coração. O tesouro no ventre de cada mãe. O poema... Nos pés descalços das suas crianças A Alegria intrínseca numa bola de trapo Oh, minha pátria amada Mesmo que tenhamos que fazer Trinta por uma linha Mas Guiné-Bissau Vais acontecer Traços no tempo Nada acontece fora do tempo Não adianta ir além do tempo nem atrás do tempo, porque o tempo tem o seu tempo. Viver o tempo ao alvorecer das lágrimas e desabrochar das pétalas é como o sol que cintila no mar de rosas. No culto do tempo, todos marcamos presença. Em cada gesto íntegro ou perverso que transcende o mundo vilo.